Olá, galera. Olá a todos vocês. Eu estou fazendo essa live aqui a favor do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Tá? Eu quero, o que eu quero dizer para todos vocês, ou para a minoria, é que nós, brasileiros, mesmo estando longe do Brasil, estamos acontecendo né, em nossa política, em nosso Brasil. Então, a cada dia que eu vou no Facebook ou vejo as reportagens, na televisão, vejo comentários, vejo críticas, vejo ódios de muitas pessoas, que até hoje ainda não se capacitaram de que o Jair Messias Bolsonaro é o homem certo hum. para cuidar do nosso país, que se chama Brasil. Bom, eu, eu vivo fora do Brasil há muito tempo. Muitas pessoas podem dizer, ah, você fala isso porque você não está morando aqui. Você não está você não vivendo o que a gente vive aqui. Bom, gente, eu não vivo no Brasil justamente por a situação que a gente viveu durante tantos anos, com políticos roubando o nosso dinheiro público, roubando a nossa riqueza e roubando a nossa riqueza e ricando, ah. neste ano a conta de outros países de vizinhos, que nós não temos nenhuma responsabilidade. Eu também saí do Brasil justamente por esse motivo. Sabe, por a situação, problemas financeiros, Miséria, agressividades, criminalidade. Sabe? É... Então, isso mexe muito com cada um de nós que somos brasileiros, certo? Eu não vivo no Brasil, mas. Eu sofro tanto quanto vocês que vivem no Brasil também. Por quê? Porque eu sou uma patriota. Eu sou brasileira. E todo brasileiro patriota, eles querem ver o país e ir para frente. Não afundar para baixo. Vocês entendem? Eu não sou a única brasileira que saiu do Brasil... que saiu do Brasil... assim, do nada. Muitos saem do Brasil porque trabalham também... em exteriores, né? Trabalham... têm suas responsabilidades. E muitos vieram com os estrangeiros. E vivemos viver em outros países, como França, Portugal, Alemanha, Áustria. E aí vai. Mas eu não estou aqui para falar de mim ou da minha vida pessoal, tá, gente? eu Simplesmente eu estou aqui para rebater a muitos pelo discurso que o Bolsonaro fez no dia 25 de março, não é? E que eu não paro de ver contra esse homem que quer mudar o Brasil, ser esculachado, ser crucificado, ser chamado de desumano, Sabe, gente, eu, eu até agora não consigo entender o que os brasileiros querem. Eu não digo todos, mas eu digo aqueles que <coughs> são contra o Bolsonaro e a favor do PT. Tá? Não estou falando os outros que concordam com o nosso presidente, assim como eu eu sou uma pessoa patriota. Eu amo o meu país. E o que eu mais quero é ver que é ver nosso Brasil ir para frente, sabe? Porque há 16 anos o nosso Brasil ficou muitos anos em coma por políticos irresponsáveis, egoístas, egoístas, ambiciosos, insaciáveis. Então, foi o que levou o Brasil a estar na situação que está. Mas nós não podemos culpar só os políticos, sabe? nós devemos levar a culpa junto com eles. Por quê? Porque se o PT, se o partido PT, partido do PT, ficou no poder durante todos esses anos e ninguém fez nada, não foi culpa só do governo, não foi culpa daqueles que votaram na pessoa errada, nos políticos errados. Eu não votei. Eu votei no Bolsonaro. E vou continuar votando nele. E por mim, ele tem o que Deus quiser e permitir. Mas eu não estou aqui para falar só disso, não. Eu estou aqui porque... Isso para mim, como brasileira, e sou patriota, isso dói muito, machuca. A gente fica ouvindo críticas com agressividade, com ódio de um único homem... Um único homem... que até hoje não roubou um centavo... no Brasil... e nem se vendeu... para ninguém. O homem mais honesto... o homem mais honesto que eu já conheci em toda a minha vida... cara mais patriota, família, que o Brasil já teve. O Brasil nunca teve um homem como nós agora temos, o Bolsonaro. Isso me deixa muito triste, porque... As pessoas nunca estão satisfeitas. Eles reclamam por tudo e mais alguma coisa. E tudo de errado que acontece joga na conta do Bolsonaro. Ele é o responsável por tudo isso. Ele é responsável do Brasil andar na miséria. Ele é responsável do Brasil ter um. um na saúde, ou na, ou na, na educação. As pessoas culpam ele de tudo e mais alguma coisa. Agora, uma coisa as pessoas precisam entender. Que o que o Brasil está passando hoje em dia, o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, não. Ele não tem nada a ver com isso que está acontecendo. Se o Brasil está na miséria que está se o Brasil não consegue ajudar as pessoas quando tem uma crise como essa, tá? se o Brasil não tem mais dinheiro para investir, entendeu? para dar para o brasileiro uma vida melhor, uma vida inadequada, Não é culpa dele. A culpa é do partido PT que durante todos esses anos, até 2018, andou roubando o Brasil. Andou saqueando o Brasil, descaradamente. A cara podre de frente aos nossos olhos. E nós não estávamos enxergando. E muitos perguntavam, por que nós estamos nessa miséria? Por que nós estamos passando por isso? Então, é que eles vieram. É que vem um homem. É que vem um homem honesto. E mostrou para todos nós o motivo de tanta miséria no Brasil. Ele mostrou para nós e nos provou o motivo da miséria que tivemos no Brasil. Por que, que o Brasil nunca ia para frente? Ele mostrou e provou o porquê de vos libertará. E o que nos libertou que nos libertou foi a verdade que descobrimos. Foi a verdade que descobrimos. Eu, no Brasil, olha, eu fiquei tão decepcionada, tão triste, tão revoltada, Tão revoltada, tão triste. Que eu olhei tudo isso, eu vi tudo isso e nem eu mesmo acreditei que tudo aquilo que o Brasil estava passando por motivo. entendeu? Fiquei muito decepcionada. O Bolsonaro tinha razão. Nós fomos roubados, saqueados por políticos errados durante todo esse tempo, porque a gente só vivia de promessa. cada um que a gente elegia, fazia promessa, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo e mais alguma coisa, só para ganhar votos. Estávamos completamente inocentes, achando que tudo era normal. Dávamos nosso voto novamente. Então é isso que aconteceu no Brasil. O que o Bolsonaro quis dizer, gente, ele quis dizer para todo mundo sair de quarentena, não. Não foi isso. Ele quis dizer para que as pessoas de uma idade bem mais avançada, problemas que têm, ou pessoas que têm problemas crônicos de saúde ou outra coisa outá com a saúde limitada, tá? Essas pessoas é que nós poder é que nós deveríamos cuidar delas, para que elas não corressem o risco de ser infectada por essa doença. Esse tal de coronavírus. Entendeu? Nós temos avó, avós, pessoas em nossa família que também são doente, que está em tratamento, que está em hospital, com a saúde completamente debilitada. Essas pessoas precisam do nosso apoio? Essas precisa do nosso apoio? Para não deixar ela sair de casa. Essas pessoas que têm que ficar isoladas, em quarentena. Porque são pessoas que são um grupo que está no risco de morte. Você entendeu? Não só do coronavírus, tanto como qualquer outra doença, ou até a gripe mesmo. Uma gripe normal, ela pode matar qualquer pessoa idosa que tem problema de saúde. Não é só o coronavírus. Vocês tentam entender uma coisa. O Brasil teve, várias, teve muitas doenças vinha vieram a óbito, tá? Mas não foi o coronavírus que matou eles. Tá? Não foi uma gripe qualquer. Essas pessoas morreram. Foi da dengue mesmo. A dengue sempre esteve no Brasil, sempre existiu. E não foi por isso que o Brasil parou, não. É isso que o Bolsonaro quis dizer. Não podemos parar o Brasil. Vocês precisam entender uma coisa. O Brasil saiu de coma faz pouco tempo. Agora é que o Brasil está começando, está começando a melhorar. Agora é que o Brasil está começando a melhorar. Você entendeu? E nós não temos condições. No Brasil, nós não temos condições financeiras para ajudar aquelas pessoas que possam ficar parada por muito tempo em quarentena. Eu tenho certeza que se o Brasil estivesse numa situação financeira bem alta, tivesse condições de poder ajudar as pessoas, que quando caísse uma crise dessa, pudesse ajudar eles, ou seus familiares para que eles ficassem em casa? Tá? Para que eles pudessem ficar em casa sem correr risco? Eu tenho certeza. O Bolsonaro seria a primeira pessoa a dizer: Nós vamos ajudar. Nós vamos ajudar com cesta básica, vamos ajudar por mês uma quantia, né? vamos dar uma quantia de dinheiro mensal para a família. Tá? Eu tenho certeza. E se o Brasil tivesse condições para isso, isso não seria nenhum problema para Bolsonaro, porque ele é um tipo de pessoa que pensa muito nos outros. Ele pensa muito nos outros. Um momento. A ah, konstituierung, bitte? Weil ich ich kann nicht so, bitte, ja. Das muss leiser sein. Obrigada. Então... Eu tenho certeza, como ele é uma pessoa humana, um homem-família, um patriota, um cara honesto, eu tenho certeza que isso não seria nenhum problema. Nenhum problema. Com certeza não seria nenhum problema. É isso que ele quis dizer pessoas que podem ficar em quarentena durante meses, dois meses, um mês pode até, que, pode até ser que fique, mas aquelas pessoas que têm condições financeiras de poder bancar a casa de poder bancar a sua família, de poder uh, abastecer a sua casa pagar suas contas em dia pessoas assim não tem problema você entendeu? pessoas assim não tem problema, porque ele tem como se manter. Ele que, ele tem do que sobreviver. Mas eu tenho de outras pessoas para poder vender para poder vender para poder comprar o pão de cada dia, de hoje e de amanhã e poder pagar suas contas. Conta de água, conta de luz, o aluguel. Você entendeu? Essas pessoas... é quem sofre as consequências... se tudo ficar em quarentena. Se o Brasil ficar numa quarentena... definitivamente... muitos vão passar fome. Não é o coronavírus que vai matar. É a fome mesmo. Porque não vai ter do que viver. Não vai ter do que sobreviver. De onde vai tirar o dinheiro? De onde vai tirar a comida? De onde? Se o ganha-pão dele é na rua. É isso que vocês precisam entender. Você entendeu? É isso que o Bolsonaro queria explicar para vocês. Ele não está querendo dizer eu quero que todo mundo fique doente. Não, nada disso. Ele simplesmente está pensando. Está pensando o que pode acontecer. E ele não está errado, ele tem toda a razão. Porque nós mesmos sabemos as condições que está o Brasil. Nós não temos mais recursos. Você entendeu? Não temos mais recursos. A política anterior acabou com o Brasil. Acabou. Destruiu o Brasil. Fez dívidas e mais dívidas. Roubou, roubou demais, mais do que devia. Você entendeu? Roubaram. Saquearam o Brasil em países vizinhos, para encher o osso deles e deixar a gente na miséria. Tirou o pão de cada dia, de cada brasileiro, para encher a mesa de outro, de outro político, de outro país. Que isso não seria nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é cuidar do Brasil, para que ninguém possa sofrer as consequências quando uma catástrofe acontecer. Você entendeu? Então, foi isso que aconteceu. Então, o Brasil não está em condições. O Brasil está começando a se recuperar agora, gente. Agora que o Brasil está começando a se recuperar. Vocês não podem culpar o Bolsonaro pela miséria que ficou o Brasil, não. Não pode crucificar ele, jogar a culpa nele por tudo de mal que aconteceu, que está acontecendo no Brasil, não, gente. Ele só está um ano no poder. Ele só está um ano só. E ele fez, ele fez muito, muito mais do que o governo anterior não fez em 16 anos no poder. Gente, vocês... eu fiquei passada... quando foi descoberto... quando foi descoberto... que tinha pessoas... que já tinham morrido... e tava ganhando Bolsa Família... pessoas que já tinham morrido... sem necessidade... sem contar da Lei Rouanet... Gente, o que aconteceu no Brasil foi muito triste. Foi muito, muito triste. Eu quando comecei a ver tudo o que estava acontecendo, disse, meu Deus, nós estávamos cegos mesmo. Estávamos cegos. Nós, nós não estávamos enxergando nada. Tudo a gente achava que era normal, era comum, é por causa da população, que são muitas. Não, não foi nada disso. Não foi nada disso. Foi o PT que destruiu o Brasil, gente. Vendeu coisas. Até que não era possível. E agora, aparece um cara honesto, patriota, família, que quer tirar o Brasil do buraco que nós ficamos, da miséria. O que eu posso falar? E pessoas começa a criticar ele. O homem só precisa abrir a boca. Qualquer coisa que ele fala vira uma crítica. E as pessoas colacham. A gente tem que botar a mão para o céu, a agradecer a Deus. Que finalmente, finalmente apareceu um homem honesto na política para tirar o Brasil da miséria em que víamos. Gente, o Bolsonaro pegou o Brasil em condições. É com uma batata quente. Com uma batata quente na mão dele foi uma batata quente na mão dele, que está queimando até hoje. Gente, vocês precisam entender uma coisa, o Bolsonaro ele não está querendo matar ninguém, não está querendo que as pessoas fiquem doentes, ele simplesmente está dizendo isso, ele não está obrigando ninguém a trabalhar, certo? Mas, entenda uma coisa, nós, jovens, que temos saúde, porque a gente precisa ficar em quarentena se a gente pode trabalhar e ajudar, e pôr o nosso pão de cada dia na mesa, e sustentar Se ficar em casa, não vai, não vai solucionar nada. A única solução é aqueles que podem trabalhar, é aqueles que têm a saúde de fé, aqueles que, que têm condições de trabalhar. Trabalhar, seguir a vida. A vida continua, a gente não pode parar. As pessoas, de, de, as pessoas que estão no grupo de risco, nós temos que proteger elas, para elas não, não pegarem essa doença, não ser infectadas. Porque pessoas que têm problema de saúde é fatal não só o coronavírus como qualquer outra doença mas nós não podemos parar vai ser um caos total se isso acontecer entendam ele não quer o mal de ninguém ele não quer que ninguém morra ele simplesmente sabe o que vai acontecer se tudo se fechar e entrar em quarentena. Vai piorar a situação. E muitos não vão morrer de coronavírus, vão morrer de fome. É isso que ele tentou explicar. Mas tem pessoas que a inteligência dela não está aqui, não. Vai tudo para o um intestino. O que come, desce. Você entendeu? E pessoas que têm a inteligência no destino, é perca de tempo você discutir com pessoas assim. Porque são pessoas ignorantes. São pessoas ignorantes. Muitos não gostam do Bolsonaro por ele ser uma pessoa certa. <cười> por ele ser o cara certo. Por ele estar tá querendo fazer o melhor para o Brasil. Sabe que a verdade incomoda muita gente, mas a verdade tem que ser dita. Doa quem doer. Você entendeu? E agora as pessoas ficam criticando ele. Qualquer coisa que o um homem faz é uma crítica, uma guerra? Ficam contra ele? Será possível uma coisa dessa? Vocês acham que isso é justo? Criticar alguém que só quer salvar a pátria? Não, isso não é justo. Isso é injustiça. Esse nome se chama injustiça. Ingratidão. E pessoas que não querem ver o Brasil... bem. Entendeu? São pessoas que não querem ver o Brasil bem. Eu fico muito triste... Eu sei que o Bolsonaro, eu fico muito triste com uma coisa. É que todas aquelas pessoas que usou o nome dele para se eleger, para ser governador, para ser prefeito, para ser essas coisas, deram as costas para ele. Ficaram tudo contra ele. Usaram o nome dele para se dar bem, para ser reconhecido. Se não fosse o Bolsonaro, o João Dória, o Davi Alcolimbre, Alcolimbre, o Rodrigo Maia, essas pessoas nunca seriam reconhecidas se não fosse através do presidente Bolsonaro. Acreditou, porque ele achava que todas as pessoas, que todas essas pessoas que ele elegeu, tá, era patriota, como ele. E não foi bem assim que aconteceu. Confiança. Não é digno de confiança. Aí é, imagina. Você fazer o bem para uma pessoa. <coughs> deixar ele lá no topo. Você fazer ele mudar de vida... e quando ele estiver lá no topo... te dar uma rasteira. É muito decepcionante, gente. É muito decepcionante. E nós... achávamos que eles estavam... eles eram realmente patriotas... eles eram pessoas certas... eles eram pessoas... familiar... eles eram cristãos... Eles eram pessoas que realmente ia pensar no bem-estar do Brasil e dos brasileiros. Nós mesmos fomos enganados por eles. Nós mesmos. Por quê? Porque foi o Bolsonaro que elegeu eles. Mas, coitado, o Bolsonaro não sabia que eles iam fazer isso. O Bolsonaro entrou de gaiato nisso. Você entendeu? Tenho certeza que ele se arrependeu dessas pessoas, desses inimigos que ele elegeu. Porque esses inimigos é que está destruindo as boas vontades que o Bolsonaro tem para o nosso país. Porque tudo de bom que o Bolsonaro quer fazer precisa deles. Eles precisam concordar. Se eles não concordar, nada feito. Ele é presidente, mas ele não pode fazer nada. Eu não entendo para que a gente somos presidente no Brasil, se o presidente que temos pode de maneira certa, não pode agir da maneira que ele decide. Era para ser assim. Ele é o presidente e teria que dar as ordens a ele. Mas não, o Brasil que vive, não é bem assim. A política que a gente vive não é bem assim. O presidente só está ali para presidente. Mas eles não podem fazer nada. Se não for o presidente da... Se não for o presidente da... Da Câmara. Se não for o presidente disso, se não for o presidente daquilo... Se essas pessoas não aceitar a proposta que o presidente dá, é mesmo que nada. Então, o presidente fica de mãos atadas, ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. Então, gente, vamos pensar direitinho, em vez de ficar criticando as pessoas, julgando? Vamos parar um pouco para pensar? Você acha que é fácil para o presidente passar pelo que ele está passando agora? Você acha que outro aguentaria tudo isso que ele está passando? Se não fosse Deus para lhe dar força para aguentar isso? Se não fosse Deus, o Bolsonaro já teria desistido. Você entendeu? Ele já teria desistido. Porque o que fazem o nome dele, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Você entendeu? Isso não é brincadeira. Então, parem para pensar, analisem as coisas, e antes de criticar, pensem. Antes de julgar, analise, corrija, para poder falar, abrir a boca. Tá? Se o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, está no poder, foi porque Deus permitiu isso. Porque... se não fosse por Deus, Ele já não estaria mais lá, porque não é todo mundo que consegue passar pelo que Ele está passando. Você entendeu? Não há pessoa no mundo que aguente isso. O Bolsonaro está numa tá num abismo cheio de leões, de leões, só esperando um momento para poder atacá-lo. Eles tentaram derrubar Bolsonaro de todo jeito, usaram todas as armas, todas as armas foram lançadas contra ele. Mas eles não conseguiram derrubar. Porque Deus não deixou e nem vai deixar. Mas, para isso, como eles não conseguiram derrubar de um jeito, eles tentam achar outra maneira. Aí pede o impeachment para ver se consegue derrotar ele de uma vez. Mas sabem de uma coisa? Aquilo que Deus dá, nenhum homem no mundo tira. O que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Entendeu? Quando Deus quer, é porque ele quer. E se o Bolsonaro está no poder, foi porque ele foi escolhido por Deus. Porque ele estiver. Deus está aqui para nos ajudar. Deus vai ajudar a mim, a você, ao nosso presidente. O que nós precisamos, precisamos nessa hora, no momento, é força. Força, coragem. Para vencer, temos que lutar. Numa vitória sem luta. É para isso e nós devemos orar todos os dias para que Deus nos dê saúde, coragem, determinação, sabedoria, para que nós estejamos preparados. Para que nós estejamos preparados. Porque não vai parar por aí. Eles vão fazer, eles vão tentar o que for necessário para derrubar o nosso presidente. E nós vamos orar pelo Brasil e pelo nosso presidente. Que é isso que o nosso presidente precisa do nosso apoio. Tá? É isso que ele precisa do nosso apoio, orando por ele e pela nossa nação. É isso que nós precisamos para nós vencer todos os, todos os problemas, todas as dificuldades, todas as guerras. Você entendeu, gente? É isso que nós temos que... E você é a favor dele até o fim. Porque eu sei... Ele é o cara certo. Eu sei que é ele, escolhido por Deus. Entendeu? Para ajudar o nosso país se regue novamente. Então, isso eu peço para vocês: parem de crucificar o nosso presidente. Parem de julgar ele. Parem salvar a nossa nação. Ele não é Deus nem é Jesus. Ele é um ser humano tanto quanto eu e você. Mas Deus aqui está dando muita força para ele, muita fé, muita coragem, que todas as correntes defendem Deus para nós poder sair todos os dias e voltar para casa sem nenhum sintoma <risos> sem nenhum sintoma Porque só Deus pode nos livrar Só Deus pode nos livrar de todo mal Não é só ficar em casa A gente temos que correr atrás do nosso objetivo Entendeu? para não ir ao colapso. Vamos lutar. Vamos lutar juntos. Com fé em Deus. Em frente. Então, gente, eu estou deixando esse vídeo agora. Eu mando um beijo e um abraço para todos vocês. Muita paz e que Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Beijão, tá?